Wendy Andy Verde é o rei do crime? Que ideia é essa? Fica até o fim do vídeo que a gente explica. Infelizmente quando Spider-Man No Way Home foi lançado, estávamos sem câmera. Então não conseguimos fazer um vídeo falando o que achamos do filme. Mas hoje vamos te mostrar as referências do filme. E já aviso, o filme está lotado de referências. Então vamos ver as principais delas relacionadas aos quadrinhos agora o filme começa com todos sabendo a identidade do Peter o nome do Homem-Aranha é Peter Parker já não é novidade alguma que isso é uma referência direta ao arco Guerra Civil onde o Homem-Aranha tem a sua identidade revelada e já aviso que as histórias adaptadas são basicamente todas as histórias após Guerra Civil vemos no noticiário que estão ocorrendo problemas políticos em Nova Asgard e isso acontece nos quadrinhos do Thor após a Guerra Civil na pequena fase do Strazinski juntamente com Olivier Coipel, ambos citados nos agradecimentos especiais do filme, logo após Ragnarok numa demonstração insana de poder, Thor levanta Asgard no meio de um deserto. E Tony Stark é mandado para tirar satisfação, mas ele não sabia que Thor já estava sabendo de tudo o que aconteceu na Terra. Inclusive que seu clone feito criado por Stark tinha matado um de seus amigos, o que resultou em Thor espancar o Homem de Ferro. Após todos saberem que Peter é o Aranha, ele vai receber os aconselhamentos de ninguém mais ninguém menos do que Matt Murdock, o Demolidor. O fato interessante é que Murdock descobriu que Peter era o Aranha durante um tribunal em um quadrinho escrito pelo Peter David. A morte de Jim Wolf, ou como está no encadernado, a saga do Devorador de Pecados, que você pode comprar pelo nosso link na descrição. Mas antes disso, em O Espetacular Homem-Aranha número 219... Matt tentou ajudar Peter a sair da prisão fora isso Matt já defendeu o Homem-Aranha em um caso de homicídio em um espetacular Homem-Aranha Extra número 1 que infelizmente nunca foi lançado aqui no Brasil chegando no apartamento de Rap, podemos notar algumas coisas uma camisa do Patrick Ewing ex jogador de basquete do New York Knicks e uma camisa do time de hockey de Nova York mas o principal easter egg nessa cena são as luvas de boxe e o protetor Que foram usadas em Homem de Ferro 2 enquanto Raff servia de sparring para Tony Stark Ainda na casa de Rap vemos Dan E Uma criação de Tony Stark quando ainda era adolescente Estamos na cobertura do primeiro dia do último ano do aluno mais famoso do colégio Midtown, Peter Parker Pega eles gatão! Ou melhor ainda, aranha! Vemos Betty Grant falar o bordão da Mary Jane nos quadrinhos legal ver ela como repórter da escola, já que nos quadrinhos ela trabalha para o clarim diário Betty foi também a primeira namorada de Peter Parker nessa parte vemos alguns nomes, e vamos falar um pouco deles J.M. Straczynski se refere a John Michael Straczynski que já falamos aqui quando citamos a referência do Thor há quem ame e há quem odeie, mas Straczynski foi muito importante para o Homem-Aranha já que ele cuidou das histórias do Aranha de 1999 até meados de 2006 encabeçando o arco de volta ao lar as histórias do cabeça de teia durante guerra civil e encerrando na saga um dia a mais onde Peter faz um pacto para todos esquecerem que ele é o Homem-Aranha de Falco é uma referência a Tom de Falco que além de se tornar editor criou as guerras secretas e roteirizou muitas histórias do aranha inclusive ele foi o responsável por criar a história do simbionte alienígena já que o desenho do Homem-Aranha com o uniforme negro foi vendido para a Marvel sem história é legal citar que quando ele virou editor ele criou algumas regras para cada pessoa que fosse roteirizar as histórias do cabeça de teia Primeiro, o tema principal das histórias tinha que ser a responsabilidade. Segundo, a revista conta as aventuras de Peter Parker, que frequentemente põe a máscara e o uniforme de Homem-Aranha. Ou seja, o foco principal do roteiro tinha que ser o Peter, e as aventuras como Homem-Aranha tinha que fazer parte da sua história. Terceiro, em cada aventura, Peter deveria fazer escolha, e sempre ficar em dúvida quanto a elas. E quarto e última, Peter sempre deveria enxergar o lado ruim de notícias boas. Apesar de ser um vencedor, ele só se vê como um perdedor. Será que o ditado de MJ é uma referência a essa última regra? Se você já espera a decepção, você nunca se decepciona. E aí, você acha que o filme passou bem as regras do Tom? K. music é uma referência a Kurt Busek, que já trabalhou em muitas histórias do Homem-Aranha. E é um ícone na Marvel por criar a obra-prima Marvels, juntamente com Alex Ross. P. David traz o nome Peter David. Já escreveu muitas histórias do Homem-Aranha. Inclusive é o criador do Homem-Aranha 2099. Já citamos a morte de Jim DeWolf. E ainda vamos citar mais uma história dele mais pra frente, então fica ligado. Vamos tentar mudar os parâmetros desse feitiço mais uma vez enquanto Entendi. eu lanço. Tá bom, essa cena do Doutor Estranho também acontece nos quadrinhos. Para evitar spoiler do quadrinho, você pode conferir ele no Encadernado Um Momento no Tempo. O link vai estar na descrição. Nessa cena na placa do carro, vemos o número 63, o que representa um ano, 1963. A5M faz uma menção a Amazing Spider-Man, e o número 3 é o número da edição. Sendo assim, é uma referência à primeira aparição do Dr. Octopus, em The Amazing Spider-Man, número 3, de 1963. Na luta contra o Dr. Octopus, tem uma curiosidade muito interessante. O Dr. Octopus lutou somente uma vez contra a armadura Aranha de Ferro. E isso acontece na história de Roberto Aguirre em o sensacional Homem-Aranha número 28, que se passa durante a Guerra Civil. Em pouco tempo vemos na placa do carro 6306ASM, que se refere à primeira aparição do Lagarto em The Amazing Spider-Man número 6 de 1963. Essa referência está aí pois enquanto Peter luta contra o Dr. Octopus, o Dr. Estranho está atrás do Lagarto. Façam um Scooby-Doo, sei lá. <risos> Uma piada um tanto deslocada né? Um cara postou no Reddit e essa piada pode ser uma referência a um episódio do Scooby-Doo chamado os 13 fantasmas do Scooby-Doo onde o Scooby-Doo e o Salsicha deixam 13 terríveis fantasmas saírem de um baú e em seguida tentam corrigir o erro e um feiticeiro ajuda o Scooby-Doo e sua turma a devolver os 13 fantasmas terríveis ao cativeiro em um baú muita coincidência não é? Como já foi falado por muita gente aqui no YouTube, o Fest é a cozinha voluntária de sopa do Martin Lee, o senhor negativo. Há rumores é que Steven Yeun, conhecido por seu papel como Glenn The Walking Dead, estaria em negociações para fazer o Martin Lee. Não, me, sério, isso não é problema meu, Peter. Não é problema seu? Isso não é problema meu, é a fala que leva à morte do tio Ben. Vendo a evolução do Clarim Diário às custas do Aranha nos quadrinhos acontece algo parecido e já que as fotos que Peter Parker tira dele mesmo como herói são exclusivas do Clarim Diário e como vimos na história o garoto que selecionava Homem-Aranha só de ter as fotos do cabeça de teia faz o jornal se vender sozinho você morreu há anos você está maluco? os dois morreram lutando com o Homem-Aranha? a conversa dos vilões mostra que o feitiço de Doutor Estranho não puxou somente realidades alternativas mas tempos diferentes também Finalmente tivemos a confirmação visual do sentido aranha, ou também o tinido do Peter. Mesmo que seja só no plano astral, ficou muito semelhante aos quadrinhos. Com a dimensão espelhada, vemos novamente a psicodelia tão característica do Doutor Estranho, principalmente nas histórias dos anos 70. Slots na parede é uma referência a Dan Slot, o roteirista de uma fase do Homem-Aranha que culmina na saga O Aranha Verso dos quadrinhos. <risos> Depois de uma das melhores cenas de luta de um filme do Homem-Aranha, temos a morte da Tia May. Mas nos quadrinhos a morte da Tia May se dá de outra maneira. Ela leva um tiro a mando do rei do crime, o que acaba resultando na saga A Volta do Uniforme Negro, onde vemos um Peter violento e em busca de vingança. O Duende Verde nesse filme parece muito fazer o papel do rei do crime nos quadrinhos, já que o final dos dois personagens são quase o mesmo. Fica até o final que vamos mostrar o porquê. E com grandes poderes, também tem grandes responsabilidades a tia May falar isso ao Peter não é à toa não foi só o tio Ben que falou isso para o Peter nos quadrinhos Peter percebe isso sozinho já que quando ele encontra o tio Ben ele já está morto na casa da avó de Ned Leeds vemos algumas lâminas e uma roupa verde laranja sendo costurada sem contar a ligação que Ned diz ter com a magia para quem não sabe nos quadrinhos Ned Leeds é o duende macabro que sim já teve ligação com magia na história Homem-Aranha, Simbionte Realidade Alienígena, escrita por Peter David, que já citamos aqui, Ned Leeds como Duende Macabro se torna aprendiz do Barão Mordo e juntos modificam a realidade. O Aranha do Andrew cita a Teoria das Cordas. A Teoria das Cordas, realidade multidimensional, deslocamento de matéria. Na Teoria das Cordas, nosso mundo é composto de filamentos de energia semelhantes a pequenas cordas que estariam vibrando em diferentes padrões com frequências distintas, produzindo as diferentes partículas que conhecemos algumas ramificações dessa teoria afirma que o multiverso é real em algumas ramificações, há cópias de você bem aqui e agora assistindo isso em outros universos e outras cópias de você que estão fazendo diferentes coisas pelo multiverso e é essa que a Marvel tenta seguir Andrew e Tobey no mesmo universo já foi mostrado na saga Aranha-verso, onde dois homens-aranha dizem ter visto um aranha que era a cara do ator de Sea Biscuit, o Tobey Maguire, e outro que era a cara do ator do filme a rede social, o Andrew Garfield. Não sei se era para fazer referência, mas essa parte lembra muito a entrada dos aranha no Aranha-verso. Você acha que raivoso, fiquei amargo, e eu não quero que você... Acabe que nem... que nem eu. Como sabemos que ele nunca ganhou o traje simbionte, talvez após a morte da Gwen, o aranha do Andrew deve ter tido o seu momento de volta ao uniforme negro. Temos que curar todos, né? É. Não é à toa que para esse filme eles se inspiraram nos arcos próximos à Guerra Civil. Em Guerra Civil Linha de Frente número 5, a SHIELD injeta uma espécie de nanotecnologia no Duende Verde. Assim, anulando a personalidade do Duende Verde, deixando Norman Osborn livre do Duende por um tempo. Ai, são minhas costas, estão travadas de tanto balançar. Vemos Aranha de Toby se alongando, muito semelhante ao Peter da animação Homem-Aranha no Aranha-verso. Ele fala que as costas ficam travadas de tanto se balançar nas teias, mas será que na verdade não são sequelas da queda de Homem-Aranha 2 depois dele perder suas teias? dos Vingadores. Dos Vingadores? É. Que legal. Valeu. Que que é isso? Já sabemos que nos outros filmes do Aranha não tivemos uma equipe Vingadores, devido às licenças da época. Mas sabia que nem em todos os universos da Marvel existe uma equipe dos Vingadores? Sendo assim, boa parte dos Homens-Aranhas nunca fizeram parte da equipe dos Vingadores. Eu pensei que você fosse negro. Poxa irmão, foi mal. Não, de boa, deve ter um Homem-Aranha negro por aí em algum lugar. Electro dizer que deve ter um Homem-Aranha negro por aí é bem empolgante, e eu vou te dizer por quê. Miles Morales pode estar perto de entrar no UCM. Eu sei que já temos a animação fantástica do Aranha-verso, e o Peter do Tom Holland tem muito a evoluir depois desse filme. Mas com a saída do ator do papel do Aranha, pode ser muito bem adaptado a morte de Peter Parker do Universo Ultimate, e assim dar espaço para um novo Homem-Aranha. A queda de MJ parece muito ser uma menção à morte de Gwen, e já que o responsável pela quase morte da MJ é o mesmo responsável pela morte de Gwen. Finalmente, aqui vemos onde o filme se conecta diretamente com a volta do uniforme negro. O Homem-Aranha sedento por vingança espanca o de Verde, muito semelhante como ele espanca o Rei do Crime nos quadrinhos. A diferença é que nos quadrinhos ele mesmo para, enquanto no filme ele precisa da ajuda do Toby para ajudá-lo a se concentrar. Uma coisa muito legal é ver a silhueta de diversos personagens pelo multiverso. Podemos perceber o Peter Mutante, o Kraven o Caçador, o Escorpião que já apareceu no primeiro filme do Tom Holland, Gata Negra que aparentemente vai aparecer no filme da Madame Teia, Rino e um personagem muito estranho que mal dá pra reconhecer. Eu chuto que seja o Chacal, responsável pela saga do clone. Por fim, Peter acaba sozinho e indo morar em um apartamento que lembra muito o apartamento que ele vai morar em Homem-Aranha 2. E volta a usar seu uniforme clássico, bem aos mods de Steve Didico e John Romita Sr. Considerados por muitos, os maiores desenhistas do Aranha. Não mais é isso, espero que tenha gostado, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não assistiu, assista esses outros dois vídeos. Até a próxima! <música>